o primeiro vídeo vai estar aí embaixo na descrição ok então eu aqui continuando eu vou caminhar até aqui o último ponto alto faça as três correntinhas mais dois pontos altos nesse mesmo lugar uma duas três correntinhas aqui no primeiro ponto alto eu faço meu grupinho de três pontos altos, três correntinhas. Agora eu vou trabalhar aqui na argolinha, tá? Então eu venho diretamente na argolinha e vou trabalhar aqui 24 pontos altos, ok? Então, aqui feitos 24 pontos altos eu faço as três correntinhas eu venho aqui no último ponto alto faço meu grupinho de três pontos altos aqui três correntinhas aqui no primeiro ponto alto eu vou repetir três pontos altos Faço as três correntinhas e aqui na próxima argolinha eu vou repetir a mesma coisa aqui, ó, ok. Então aqui eu prendi com um ponto baixíssimo. Agora eu vou caminhar novamente, tá aqui assim. Subo as três correntinhas, e aqui eu vou fazer mais dois pontos altos, ok. Venho aqui no próximo ponto alto. E faço aqui diretamente meus três pontos altos ok vai ficar assim tá bom uma duas três correntinhas agora eu vou trabalhar aqui nos pontos altos duas laçadas aqui no primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto duplo sem terminar duas laçadas no ponto seguinte um ponto alto duplo sem terminar, tá aí. Desculpa, eu fiz aqui errado. É aqui, ó. No seguinte, tá? E aqui no próximo, um ponto alto duplo sem terminar. Tá? Arremato uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, é assim que eu vou trabalhar. Aqui, tá? Ó, no seguinte. Um ponto alto duplo sem terminar no seguinte, um ponto alto duplo sem terminar no seguinte, um ponto alto duplo sem terminar. Arremato e faço cinco correntinhas de espaço, depois é só repetir, ok. Quando eu terminar aqui, tá eu faço aqui três correntinhas. Venho aqui no último ponto alto do grupinho e faço um grupinho de três pontos altos aqui nesse mesmo lugar. Aqui no ponto alto, no primeiro, faço novamente meu grupinho de três pontos altos. Tá, agora é só repetir: três correntinhas, duas lançadas aqui no primeiro ponto alto. Um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato e faça cinco correntinhas de espaço ok então agora eu vou fazer a última carreira aqui tá então vai ser assim Começo com uma correntinha aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo Vou vir aqui no seguinte um ponto baixo, vou pular 12 um, aqui no terceiro ponto alto um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo. Então aqui nessa argolinha vou fazer um ponto baixo, 23 pontos baixos, tá? Vou passar para a próxima argolinha. Vou fazer um ponto baixo, dois, três pontos baixos, três correntinhas, fecha aqui um picô com um ponto baixíssimo. E aqui eu completo mais dois pontos baixos. Então agora eu vou para a próxima argolinha e faço aqui novamente três pontos baixos, um picô de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo e termino com dois pontos baixos então aqui eu vou completar essa parte e já volto então já fiz essa parte tá então aqui eu vou só repetir tá então aqui nesse espaço eu vou fazer um ponto baixo dois três pontos baixos aqui no ponto alto um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo eu vou pular um e dois aqui no terceiro um ponto baixo e novamente aqui no seguinte um ponto baixo aqui eu faço três pontos baixos e aí eu começo aqui novamente então aqui eu faço três pontos baixos três correntinhas Fecho um picô com um ponto baixíssimo e completo a argolinha aqui fazendo mais dois pontos baixos aí. Eu passo para o próximo e vou repetir, ok? Então, agora eu vou passar para vocês como emendar, ok. Então, olha só, agora eu vou emendar. Tá, então, aqui eu fiz um, dois, três, quatro, picô, ok então aqui no seguinte faço um ponto baixo 23 uma correntinha ok então aqui eu vou contar na outra peça um dois três quatro então aqui no quinto que eu vou emendar tá então eu pego aqui por baixo tá aqui assim por baixo e faço aqui um ponto baixo ok, uma correntinha volta aqui e fecho um picô com um ponto baixíssimo tá aqui na argolinha eu termino com dois pontos baixos vou na próxima argolinha faço um ponto baixo, 2 e 3. Uma correntinha. Eu venho no próximo picô, tá? Vou pegar aqui por baixo para ficar avesso com avesso. Aqui. Tá? Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Aqui eu termino fazendo meu picô com um ponto baixíssimo. Tá, vou pegar outra vez aqui. Escapou, aqui na argolinha. Termino com dois pontos baixos, ok? A primeira emenda vai ficar assim, ok? Aqui eu vou seguir fazendo tá normalmente aqui um ponto baixo dois três três correntinhas fecha aqui um picozinho com um ponto baixíssimo mais dois dois pontos baixos passa aqui para o espaço faço mais um ponto baixo dois três pontos baixos aqui no ponto alto um ponto baixo Aqui no seguinte, um ponto baixo pulo um dois aqui no terceiro: um ponto baixo no seguinte, um ponto baixo aqui. Eu vou repetir: tá, três pontos baixos: aqui, dois e três, vou começar novamente aqui na argolinha: um ponto baixo, dois e três, faço um picô, com um ponto baixíssimo. Termino com dois pontos baixos, passo para o próximo espaço e faço um, dois, três correntinhas, ou desculpa, três pontos baixos e uma correntinha. Tá, então aqui é o seguinte: eu prendi dois, tá, o último eu vou deixar solto sem prender, ok. Aqui eu deixo solto o primeiro, tá? Vou prender mais aqui, ó. Então, aqui no segundo, eu prendo fazendo a mesma coisa, tá? Então, aqui eu faço um ponto baixo, uma correntinha, volta aqui, faço um ponto baixíssimo. Aqui na argolinha faço mais dois pontos baixos para terminar, passo para a próxima argolinha e vou repetir um ponto baixo dois e três uma correntinha pego o próximo picô, tá? Aqui por baixo, para ficar avesso com avesso, tá? E faço aqui um ponto baixo, uma correntinha, volta aqui fazendo um ponto baixíssimo, e aqui eu termino com dois pontos baixos, ok. Agora é só seguir fazendo a carreira normalmente, tá? Quando você for. A outra peça você vai virar assim, desta forma, tá? Então aqui é o seguinte, olha só, eu vou explicar aqui porque aqui é igual, tá? Eu deixo um sem prender, vou prender um e dois. Esse picozinho do meio ele vai ficar solto também. Então esse e esse vai ficar solto. Você vai prender aqui e aqui, ok? Então aqui é a mesma coisa, tá? Esse outro lado é igual. Deixa um, prende dois, ok? Quando for prender a outra peça, então o sempre o do meio você não prende. Você prende somente dois. OK? Então, olha só que bonitão que ele fica, né? Então é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha. Até a próxima. Obrigada, beijos. Fica com Deus. Tchau.